Passou a se chamar agora de FCM 2023, né? E vamos estar testando a gameplay aí do jogo. Vamos lá. E antes de ir pro, pro, pro jogo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E passe nos nossos canais parceiros. Bora que bora! Vamos aqui, aqui tá pedindo para se tornar VIP, né? É um valor de R$16,99. para é, se tornar VIP, vamos pular aqui. Vamos aqui. eu já tenho um save aqui, galera. Eu já tenho um save salvo aqui. Vamos estar tá dando uma olhada aí. Como a gente não tem a, a VIP, a gente tem que escolher um time mais ou menos, né? Então eu já vou entrar nesse save meu aqui. Vamos estar tá esperando carregar aí. Ah, vamos lá, vamos lá. Vou esperar estar tá carregando aí. Tá aí. Eu escolhi esse time aí porque até então a gente não tem muito... Muita opção para escolher, né? Já que a gente não somos VIPs, né? É, para poder escolher outros clubes é acima de, se não me engano, 60 e tal. Mas o jogo tá bem bacana. Vamos aqui, tá mostrando a parte de transferências. Vamos dar uma olhada aqui nas transferências, né? É, central de olheiro, tá aí. É, o jogo tá bem bacana. Esse FCM 2023 é bem top Aqui a gente tá como diretor de futebol Dá pra você também se tornar presidente, né? De um clube, dá pra criar um clube também vice se versa, né? É um jogo bem bacana, vamos aqui ver alguns elencos Faz tempo que eu não jogo, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui É aqui a visão do clube Beleza, tá bem bacana Voltar Aqui é para estar tá comprando, né? Ó. Comprar para as moedas aí. Vamos ver aqui é... estrutura, redes sociais, visão geral, geral. Vamos tá voltando. Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. É... Ver jogadores, pesquisar por nome, pesquisar por jogadores. Vamos pesquisar aqui por jogadores. Tá aí, ó. De Bruyne do City, uma grana, vários jogadores aí que a gente pode estar tá contratando, vamos ver como é que tá o 3D do jogo, vamos ver como é que tá o 3D do jogo aí, o jogo tá bem bacana, eu trouxe aí um vídeo falando sobre o FCM 2023 né, é... falando as novidades do jogo, a gente só vai estar tá sabendo mesmo de algumas coisinhas, o que mudou, o que não mudou aqui no jogo, deixa eu ver o que o conselho tá falando, tá falando sobre alguns jogos, né? Tá aqui. É, foi publicado a época, o nosso primeiro jogo. Beleza? Vamos ter o nosso primeiro jogo aí. É, a diretoria a época será de 4 milhões, todos os clubes. 4 milhões aí pra gastar. Estádio, potencial parceiros, beleza? Aqui é igualzinho do ano passado, né? Dá pra trazer parcerias aí é, o clube. Vamos lá, vamos avançar. O nosso jogo aqui é, é dia 10 de julho. Estamos no dia 7, vamos estar tá avançando aqui. tá no dia 10. É dia 10 mesmo? Dia 10 de junho. lá prazer em conhecer. Espero que possa trabalhar junto. Manter no clube trabalho consigo. Toque no meu perfil para verificar se sou pessoa certa, se não me dizer nada, o assunto que devo continuar no meu trabalho, ok, pode ser beleza, ok vamos lá, aumento, deixa eu ver aqui, obter investimentos deixa eu ver se obter... olha, dá para obter um fundo de investimento aqui, bem legal isso aqui, mano ser viagem ao, ao, ao treinador é Aqui redes sociais ah, Tem redes sociais aí do clube Beleza, mercado de transferências Tá voltando Para a estrutura do clube Vamos dar uma olhada Esperar carregar aí Tá aí a parte da infraestrutura O estádio, né Tá aqui o... Pô, é bem legal essa parte aqui, né Bem feito mesmo Aí, ó bacana aqui academia do clube tá aí pô bem legal esse essa parte da infraestrutura aqui do clube né centro de treinamento ok olha lá mano a, a paisagem do a vista bem legal vamos ver aqui fitness olha a banhe... Olha olá mano olá velho a banheira ali ó a ah, padrão estacionamento para carro a parte da medicina do clube. Pô, bem bacana, mano. E aqui o estádio, né? Cara, bem top esse... Esse estilo aqui, mano. Ficou bem maneiro mesmo. A parte de infraestrutura do clube. Vamos estar tá dando uma olhada aqui agora no... Visão geral. Visão geral aqui é falando um pouco do clube, né? Festura, editor, pá. me falando do conselho, né? Esses paranauê todo aí. Aqui é transferência. Jogadores listados. Qualquer. Vamos enviar aqui. Não aparece ninguém. É a notícia. Voltar. Vou voltar aqui. gente tem seis notícias. É... Vaga patrinador assistente. Eu vou estar tá recusando. Em. É... Abaixo está a lista de candidatos para se inscrever de cargo de gestor do clube. Ok. Aqui é mais aquele começo do jogo, né? Que todo mundo começa a falar doidado, ok? E aqui, preço dos bilhetes, Vamos aqui, preço do bilhete, colocar preço atual, normal, deixar tudo certo, aqui tá voltando. aqui estamos no dia 10 de junho, né? Ok, 10 de julho. Galera, eu vou avançar aqui já já a gente volta aí no dia da partida, beleza? Voltamos aqui, galera, no dia do jogo aqui, no dia 10 de julho de 2022. Vamos estar enfrentando o Gloucester City aí, mano. Vamos que vamos. Como aqui tá avançando, vamos ver como é que tá o 3D do jogo. Vamos lá. Seleção da equipe, vou deixar aí pro técnico, pra... no caso a técnica, né? Eu acho que é técnica aí do clube. Vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos ver como é que tá o 3D, mano. Tá aí, a parte 3D do jogo, tá bem legal. Vem aí, ó. Tá bem bacaninha, né, mano? Esse 3D do jogo é muito legal, os caras quase fazem o gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentou o cruzamento ali, a cabeçada, pegou o goleiro. Mais um lance de perigo. Tentou o chute e tá lá, mano. É gol. Pensando, mano, 1x0 aí O nosso time vai vencendo aí por 1x0 Vamos lá Tá bem legalzinho Tamo vencendo, não sei que Uma amistosa aí, uma partida amistosa Vamos ver, lance de perigo pro adversário O goleiro fez a defesa, o rebote, pegou o goleiro de novo Boa Eu tirei o áudio, tá, galera Porque a gente pode, pode conter As músicas pode conter direitos autorais aí A gente já foi punido uma vez aí A gente não quer ser punido de novo, tá mas eu acho que depois eu vou ver a parte da, do áudio do jogo, né? Do, da, da parte do, do áudio da, na partida, né? Que eu acho que deve ter. E vamos lá. Por enquanto, 1x0. O time nós vai vencendo aí. 44 minutos do primeiro tempo. Vai se aproximando o final do jogo. Vamos lá. Os caras fizeram as alterações aí. Lembrando que eu sou o diretor, né? Lembrando que eu sou o diretor aí do, do clube. Posso às vezes ser técnico também, né? Posso estar tá colocando a minha tática. Mas o jogo é bem bacana. Eu já fiz é, live dele, né? Deu muito bom no canal. Muita gente curtiu, né? Muita gente me pediu pra trazer, né? É, novi é novidade sobre o jogo, né? Um pouco da gameplay. Tá aí, a gente tomou gol. Tá bem bacaninha o jogo. Tá bem legal. É, é um novo nome, né? Agora é FCM, né? novo nome, mudaram o nome aí do do jogo, antigamente era CSD tá aí e quem me indicou isso aí foi um inscrito aí, agora eu não lembro quem foi mano. e depois que eu fiquei sabendo dele, eu achei bem legal o joguinho mano. Tá aí os caras viram o jogo aí lá, 51 minutos vou até o final dessa partida aqui pra ver aí a, a, o qual vai ser a o que que eu, vão perguntar pra mim na entrevista né pelo jeito a gente tá perdendo, né, mano? Tamo perdendo aí. Vamos tomar mais um gol, hein, se não tomar cuidado aí. Ah, o técnico vai fazendo as substituições ali. Aí tá bem bacaninho os carinha correndo. Bem legal, mano. Bem legal. É um 3D bem bacana, né? Formato bem estiloso. 3x1 e agora já era, né? E agora já era. Vamos lá. Vamos aí avançando, esperar chegar ao final do jogo. Mais um lance aí pro time adversário. Eu acho que o nosso time se perdeu, hein? Perdeu no caminho, hein? Vamos lá. Mais uma substituição. O técnico tá perdendo a, a noção, velho. Os caras fizeram várias substituições aí. Eu vou estar tá trazendo live desse jogo, tá? Vou testar uma gameplay aí com os inscritos aí. Beleza? Porque é bem da hora, bem divertido. Muita gente sabe jogar. Sabe jogar esse jogo? Eu não sei muito, né? Eu não sei muito, mas é bem divertido quando a gente joga, quando a gente faz live aí no canal aí. O bom do jogo seria se tivesse, não tivesse esse negócio de VIP, né, mano? Seria melhor até, mano. Eu acho que seria... Muita gente ia jogar mais, né? Ele, porque o pessoal coloca VIP, coloca esse sistema aí de, de compra de VIP e tal. Beleza, podia, pode até ter, né? Fazer igual o Soccer Manager, colocar pra ter mais slot, né? Slot aí e tal, mas colocar um sistema pra você é, jogar com o time que você quer ter que gastar dinheiro. Eu não sou muito a favor, mas cada um, cada um, né? Vamos lá, e o Goleiro tá pegando todas, hein? Vai se aproximando o final do jogo, fim de papo aí. Acabou, acabou o jogo, vamos apertar e continuar aí. Os caras jogaram melhor que a gente, né? 14 finalização. Vamos lá, foi 3x1 Beleza, perdemos o primeiro amistoso E é isso aí galera, esse daí é o um joguinho né FCM Eu não vou me atrever a falar o nome É Football Club Management 2023 Beleza é... Esse jogo aqui é o antigo CSD que agora passou a ser FCM 2023 Esse aí, esse daí foi mais uma gameplay aí pra vocês aí Beleza? Tamo junto é, Quem não foi inscrito, se inscreva no canal Passe no nosso canal, parceiro, o link na descrição E tamo junto, valeu galera, fiquem todos com Deus e fui! Fui! Yeah,